Salve, salve, minhas guerreiras! Lembra aquela promoção, quero ganhar minha bicicleta ergométrica? Ela voltou! A nossa Meire, Meire lá de São João, faturou a bicicleta. Tem um vídeo aí no canal da Meire agradecendo e mostrando a veracidade, o compromisso que nós temos com você, seguidor, seguidora. Teve gente aí falando besteira, já foi bloqueado do canal, vai embora. Que não conhece a seriedade desse canal, mas você seguidor, seguidora que conhece, então tem um vídeo aí da Meire agradecendo, muito obrigado Meire, eu que agradeço a você por assistir todos os vídeos aqui do canal, então deixa aí nos comentários, o seu CEP e a sua cidade. Seu CEP e a sua cidade, para você vir a concorrer a essa promoção lá em fevereiro, final de fevereiro, lá do dia 28, vai sair mais uma bicicleta ergométrica, mas já agora, já começa, ó, em todos os vídeos, deixe o seu CEP e o seu estado, que aí você já vai estar concorrendo. Vamos ao treinamento de hoje, onde nós iremos trabalhar glúteos, que é o bumbum, e também iremos trabalhar as nossas coxas com o um exercício que eu gosto muito de fazer, é o agachamento, presta atenção, com um pouco de isometria progressiva, vou fazer aqui para você entender, pés paralelos à largura do quadril, pés paralelos à largura do quadril, você vai flexionar as suas pernas projetando o seu glúteo atrás, ambos os braços à frente dessa forma. Vai descer e parar. 1. Um, volta à posição inicial. Agora vamos contar 2 segundos. Vai descer, parar. 1, um, 2. Volta à posição inicial. Vamos contar 3 segundos. Descer e parar. 1, 2, 3. É assim que nós iremos seguir hoje o treinamento. Mas eu tenho que dar aquele recado que é faz parte aqui, é muito importante. Venha fazer parte do grupo fechado de treinamento onde nós temos um nutricionista que vai prescrever a sua dieta o nosso nutricionista além de prescrever a sua dieta tem o meu treinamento que vai ser associado a essa prescrição do nutricionista que é para te dar resultado sabe aquela flacidez que você tem que você não consegue eliminar através desse treinamento você vai conseguir amenizar ou eliminar sendo que tem três níveis de flacidez Nível 1, nível 2 e nível 3. Se o seu nível for 3, infelizmente, só intervenção cirúrgica. Mas se o seu nível for nível 1, nível 2, muito treinamento e a dieta é igual a resultado. Tá ok? Então entra aí na descrição desse vídeo, tem o um número do WhatsApp. Através desse número do WhatsApp, entra em contato comigo e aí nós iremos passar todas as informações... E o valor, pode acreditar, é bem baixinho em relação a você ter um nutricionista e ter um personal trainer que vai ficar ali, seu coach, dando treinamento, dando nutrição. Não são dicas. É cardápio completo. Acredita em mim. Vamos lá? Pés paralelos à largura do quadril. Vamos fazer a sequência. Desceu. Segura. 1, um, 2, volta à posição inicial. Vamos a 3 agora. 1, 2, 3, volta a posição inicial, vamos a 4. 1, 2, 3, 4, volta a posição inicial, vamos a 5. 1, 2, 3, 4, 5, volta a posição inicial, vamos a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e volta a posição inicial, vamos a 7. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7. Finalizamos mais um treinamento, mas antes, se você quiser, é só a ficha de treinamento ou cardápio nutricional. Entra aí na descrição desse vídeo venha falar comigo através do número do WhatsApp. Até o nosso próximo encontro!